Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Tua Presença é Real, do pastor Antônio Cirilo, ok? Música super fácil, tá? E antes da gente ir para o tutorial, não esquece tá, de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Vamos lá então? Bom, eu vou passar a primeira aqui em Sol maior, tá? O original tá em Fá sustenido, tá bom? Vamos começar em Sol porque fica fácil, todo mundo consegue tocar e todo mundo fica feliz, beleza? <risos> bom, é uma sequência só, tá? Vai ser Sol maior, beleza? Dó maior. E aí vai vir aqui um Ré com Fá sustenido. Depois, Sol maior de novo, tá? Aí Sol com o quarto, Sol. Acabou, só isso, tá bom? Então, ó. Basicamente, a música trabalha em torno de três acordes, tá? Sol. Aí, ó. Dó. Ré com Fá sustenido. E Sol. E aí tem a variação do acorde de Sol, que é o Sol com quarto, né? Então, vamos colocar aí quatro acordes, tá? É, vamos ver o tempo aqui dos acordes, né? Um. Dois. Três. Quatro. Dois. 3, 4, depois aqui, ó, 1, 2, 3, 4, cai no sol, 1, 2, 3, 4, tá vendo aqui? E aí, 1, 2, 3, 4, aí vai ter alguns detalhes aqui que eu vou passar pra vocês no decorrer do tutorial, tá? É uma música basicamente tocada no violão, né? Vocês já devem ter percebido, tá? E aí, a gente tá aqui fazendo aqui uma base no teclado. Você pode usar a ideia de pulsação ou um dedilhado simples, tá? Eu aqui tô usando o piano e pad. É... E aí, para quem toca mais, vai conseguir preencher com mais coisas, né? Mas ó, Tua presença é real. Aqui neste lugar. Sol com quarta Vento. A presença é real Aí eu vou passar umas 10 aqui Pra dar uma incrementada Aqui neste lugar Beleza? Isso aqui pensando da forma mais básica possível Só manter essa sequência, tá? Eu vou tocar aqui, ó Só segurando, né? Entra com o Sol primeiro, tá? Ó tua presença é real Beleza? Pra você visualizar Aqui neste lugar Tua presença é real Beleza? Vamos lá Aqui neste lugar Aí vai ver aquela outra parte, mantém a mesma sequência. Então adorarei, beleza? Então eu louvarei. Ah, cadê a letra? Então me renderei. Totalmente. Aí vai repetir, né, de novo Então adorarei Isso aqui é uma música super fácil pra você tocar no culto da sua igreja, tá vendo? Totalmente ati, só segurar tranquilamente os acordes que vai dar certo. Totalmente ati, beleza? Então mostrei para vocês que a gente leva a música inteira tá nos três acordes e tem outra parte ainda, né? Junto com os querubins cantando, tá vendo? Vai suave, ó os querubins cantamos, santo, junto com os querubins cantamos, santo é o senhor, beleza? Bom, a cifra tá aí na descrição, fica super fácil, tá? Ideias, você pode colocar aqui Acordes com nômade, nona. Pode ficar mais bonito. Então, passa até um dedilhado, ó. Vamos pegar? Ó. Um, dois, três e quatro. E... Tá vendo? Bem devagarzinho. Tá vendo? Já com nona. Aí, ó. Essa ideia aqui, ó. Pra quem manja aí de abertura de acorde, já dá pra fazer umas coisas interessantes, tá? Vamos pegar, ó. Tua presença é... Tá vendo? Dá pra fazer essas, essa paradinha aqui nas trocas de acorde. Tua presença é real. Ó. Aí, se você não quiser fazer aqui, você pode fazer aqui. Tá? É um Ré com Fá sustenido. Ó. De novo, vou não, não vou fazer dedilhados antes para gente fazer esse. Ó. Tua presença é real. Beleza? Aí você vem pra cá, ó Aqui neste lugar Aí aqui, ó Pode fazer isso, ó Vamos pegar, ó Vamos pegar do, do tua presença, ó Tua presença é real Beleza? Aí vai vir o ó aqui neste lugar aí aqui vou fazer ó. de novo ó. parece o meu doido cantando né o dedilhado mas isso ajuda você a fixar a ideia tá ó beleza vamos lá tua presença é real Aqui neste lugar Beleza? De novo A presença é real Mesmo em dedo Aqui neste lugar Então adorarei Aí pra não ficar igual Você vai tá, é só uma pessoa só. Tararara depois vai vir lá, junto com os querubins cantamos aí você pode trabalhar essas variações ó. junto com os querubins cadê que é a letra? meu Deus, junto com os querubins que é -que querubins, <risos> travando tudo junto com os querubins cantamos junto com os querubins cantamos agora vamos ficar com que os querubins, querubins na cabeça, tá vendo? Santo é o Senhor Aí, pra finalizar, né? Santo é o Senhor Ó, aquela sacadinha, ó Pra entrar na acorde, ó Vê aí, ó Vem devagarzinho ó De novo Beleza? coisa, ó, só que eu faço assim, tá rápido, ó, beleza, santo é o senhor, santo é o senhor, beleza, super fácil, uma mão com açúcar, tá, é, essa música original é Fá sustenido, eu toquei ela em Sol, justamente para ficar fácil de tocar, ok? Mas, se você quiser tocar ela em Fá sustenido, na cifra que eu coloquei aí na descrição, ela está também em Fá sustenido. Coloquei os dois tons, né? Justamente para atender tá, as duas demandas. E aí eu vou dar uma passada rápida aqui nela em Fá sustenido, beleza? Ela em Fá sustenido vai ser aqui, ó. Fá sustenido. Tua presença é real. Si. Tá? E aí aqui era pra ser um Dó sustenido com baixo em Mi sustenido, né? Mas vamos falar aí Dó sustenido com baixo em Fá, beleza? Tá? Vamos falar assim porque é o popularmente conhecido, né? Então, ó. Tua presença é real. Beleza? Aqui deste lugar, ó, tá vendo? Isso aqui é o, o, o Fá com quarta, né, ó, tá vendo? Agora eu pus um dedo a mais ali e apareceu. Fá com quarta, Fá sustenido com quarta e Fá sustenido, né, então, ó, tua presença é real. Mesma ideia, tá, do que tocar em Sol, só muda os acordes, meio tom pra baixo, aqui neste lugar. Beleza? Coloquei até a nona aqui, então, é, cadê a letra, adorarei, suave, ó. então, eu louvarei, eu sei tocar a música, não sei cantar, né? a letra é mais difícil que os acordes, <risos> Então me renderei, essa música é linda, gente. eu tô rindo aqui, mas a música é linda. Totalmente a ti. Aí depois, né, junto com o é, totalmente a ti primeiro. Mesma ideia de sequência. Totalmente a ti. Viu que eu passei em sol aqui, ó? Vamos de novo, ó. tá? Totalmente a ti Aquela mesma ideia que a gente fez em sol A gente vai fazer aqui agora faz assim, Pode ficar mais difícil aqui, né? Mas dá pra fazer, ó Vamos lá, ó Totalmente a ti Ó, falhou aqui Vamos de novo Totalmente a Ti Agora foi Totalmente a Ti Suave, gente, ó, essa aqui é a música que vai te salvar nos momentos aí de <risos> dificuldade na igreja, tá? Suave de tocar, suave para dedilhar, suave para cantar, beleza? Eu acredito que vai ajudar muito vocês aí, tá bom? Gente, fica aqui mais uma vez, tá, meu convite para você se inscrever no meu canal, tá bom? Para você deixar o seu like aí, compartilhar esse vídeo e o mais importante para você se tornar o meu aluno para a gente poder compartilhar coisas, né? Totalmente ativo. totalmente ti. Umas coisinhas assim, né? Eu compartilho lá com vocês lá no curso. Tem material mostrando essas ideias aqui, tá bom? E só para alunos, tá? Eu também vou começar aqui a habilitar é, aqui no canal a questão aqui dos membros do canal. Então, o que eu estou querendo colocar para quem se tornar membro do canal? Dar o acesso à minha apostila no Drive com todas as minhas cifras, apostilas gratuitas, e aí a gente fazer também umas lives fechadas só para membros. Que aí, quando, como a quantidade de pessoas é menor, eu vou conseguir responder de forma melhor vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários o que você acha aí de eu habilitar essa questão dos membros do canal, tá? E liberar esses benefícios para quem for membro do canal, tá bom? Mas você me ajuda de uma forma mais efetiva se tornando aluno do curso clicando no link que está aí na descrição, tá? Lembre também que tem a apostila com 125 louvores aí na descrição para você baixar e a cifra dessa música, tá bom? Um abraço, pessoal, até o nosso próximo tutorial, tá? Tchau!